E hoje a gente está na nossa quinta plenária da Rede Favela Sustentável. Eu vou passar então agora a palavra para a Valdirene, que é, nos proporcionar a nossa pílula do conhecimento de hoje. Lembrando que a pílula do conhecimento é uma novidade que a gente integrou nessas plenárias há alguns meses, que é um momento que a gente tem até 10 minutos para ouvir uma liderança comunitária inspiradora é, falar o que ela achar interessante compartilhar de seu conhecimento é com a rede então hoje a convidada é Valdirene é, que é do projeto são vários projetos né Valdirene é, é o Ricardo Barriga não sei se é esse que você vai falar mas enfim talvez você possa explicar um pouquinho para gente seja bem-vinda pode ficar à vontade então vamos hoje a internet não tá boa para ninguém né então, assim, no momento que eu estava muito triste, alguém me convidou para estar tá participando de uma live falando sobre saúde mental na, é, aqui na rede. E essa live fez toda a diferença, sabe? Fez toda a diferença, porque eu estava muito triste e tava, foi no momento que eu comecei a falar. A partir dali eu fui convidada para uma outra live e eu nunca mais parei de falar na live. Então, assim, falar agora é voltar no primeiro momento da live, que eu não tinha fundo de pavão, eu não, nunca tinha participado, então, assim, é, é, muito, é muito gratificante. Eu primeiro quero agradecer muito à Rede, porque a Rede Favela Sustentável é uma potência enorme nesse momento de adoecimento mental, nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento, onde nós ainda não estamos vivendo no normal, estar em Rede, estar mesmo que vendo cada... Cada rostinho desse aqui, eu consigo ver a Verônica, consigo ver a Gisele, consigo ver a Teresa A gente se sente junto, a gente se sente perto, porque eu, sou, eu faço parte do grupo de alto risco, então não posso ainda, quer dizer, acho que muita gente não pode ainda estar junto. E se sentir acolhida, se sentir junto, se sentir numa rede faz toda a diferença. Eu faço parte do projeto Ricardo Barriga, também. Esse projeto foi o que o meu cunhado, meu ex-cunhado morreu e nós estávamos fazendo uma ação de entrega de cestas básicas para o pessoal daqui, da Roquete Pinto, da Maré, os mais próximos. Porque além da Covid, a gente também tinha a fome, a gente tinha o distanciamento e a gente tinha a tristeza das perdas e não dava para um, é, sentir um luto, porque era outro luto e era outro luto. Então, quando a gente consegue, quanto rede, é, montar um projeto, de falar assim, Pô, o projeto vai ter o nome do meu cunhado, porque a gente gostava demais mais dele, e a Frente Maré ela abraçou o nosso projeto de uma forma tão grande que a gente não conseguia fazer sozinha. Então, nesse projeto era, vamos... É, tentar alimentar aquele que está pertinho, porque não... a Covid está matando, mas a fome também mata. Você olhar para o seu filho e ver que ele não tem comida, isso te dá uma agonia. Então, nós começamos a fazer máscara para trocar por alimento, começamos a fazer... É, repegar retalho, eu ganhei muito retalho, comecei a fazer necessaire para trocar por alimento, eu fiz muda para trocar por alimento, qualquer coisa que desse para fazer para negociar por alimento a gente começou a fazer isso para poder fazer essas cestas básicas para poder estar tá doando e nisso outras pessoas como se, começaram a doar também para a gente e alcançamos várias, várias é, pessoas muito longe mesmo depositaram na conta, perguntava como ajudava e eu aprendi a fazer sabão com, com reaproveitamento de óleo. E quando as pessoas resolveram parar de usar máscara, eu comecei a negociar o sabão feito com reaproveitamento de óleo para poder trocar por alimento, para poder estar tá fazendo esse projeto. Enfim, é, o que eu quero deixar mais é, de, de mensagem é, a gente não consegue nada sozinha, eu não conseguiria estar aqui se não fosse uma rede, eu faço parte da Rede Carioca de Agricultura Urbana, eu faço parte da, do GT Mulheres da Arge, que foi onde me apresentaram esse sabão ecológico, que a professora Tádia que fez esse sabão e botou dentro de uma cesta do Cuidar-se, que é bem interessante, se vocês tiverem oportunidade, não dá tempo de falar aqui, essa cesta do Cuidar-se, porque é quem cuida de quem cuida. Né? Como mulher, home office, mãe, avó, esposa, trabalhadora, como que a gente fica dentro dessa pandemia que dá uma sobrecarga e que a gente não sabe o que fazer, tendo que dar conta de tudo. Então, é esse... Cuidado dessa cesta do GT Mulheres para nós mulheres, fez toda a diferença. E. Uh... Ai, mais o que, gente? Ah, eu faço parte dos Quintais Produtivos da Colônia, que é um grupo de agricultoras lá da Colônia, então, é, a saúde, ela passa pela saúde mental, saúde física, saúde de moradia. Eu lembro a dona. Penha é, falando sobre a Vila Autódromo, eu acompanhei toda a remoção da Vila Autódromo e quando a gente fala em moradia, né, direito à moradia, a gente tem direito à padaria, a gente tem direito do nosso vizinho, a gente tem direito de estar naquela prazer que a gente cresceu, conviveu, isso faz parte da moradia, direito à alimentação. A gente, que é da favela, tem direito à alimentação sem agrotóxico, uma alimentação saudável, então a gente pode plantar na horta, pode ter uma horta na nossa laje e ter uma alimentação sem agrotóxico ou sem fitossanitários, porque eles mudaram o nome para enganar a gente, tiraram a caveirinha para a gente não saber que ali, aquela semente já vem com agrotóxico. É, a saúde mental, né? quando nós estamos nesse coletivo, nós estamos cuidando da saúde mental. Então, a nossa saúde, ela vai para além, ela vai na alimentação, que a gente precisa de alimentação, mas a gente também precisa de uma saúde financeira, e isso é a geração de renda. E aí eu quero voltar para o coletivo do Rede Favela Sustentável, a gente fala na saúde quando a gente toca nas hortas, no GT Hortas, a gente fala na renda quando a gente está no GT Rendas, a gente está falando na água, que é a alimentação, quando a gente está com o GT Água, Água e Saneamento, a gente fala no nosso falando também da questão financeira quando a gente está tocando na, nas tecnologias sociais então quando a gente fala numa saúde se a gente só, só parar aqui na rede e olhar para todos os GTs para todo potencial que nós temos para todos esses grupos a gente vai estar tá cuidando da nossa saúde e isso aí a gente vai ter equilíbrio emocional e aí se a gente vai estar tá bem com a gente aí a gente consegue transbordar isso para o nosso entorno, não sei tanto Tempo que eu falei, mas eu acho que tá bom. Obrigada. Obrigada.